Fora da cuia, fora da cuia, fora da cuia, fora da cuia. És a coisa do povo. É, há uma energia muito forte dos trabalhadores e trabalhadoras Mais de 100 mil pessoas que tomaram esse gramado no Congresso Aqui é um povo disposto a lutar Um povo que quer barrar este golpe Porque sabe o que esse golpe significa para os direitos sociais e para os trabalhadores Para o que nós temos de democracia no país Mas é um povo também, pelo menos em sua maioria Que não está disposto a se calar diante de ataque a direitos. Venha de onde venha um povo que não concorda, inclusive, com muitos dos rumos que têm sido tomados na política e na economia do país. Um povo que quer uma nova saída para essa crise, pela esquerda e com os ricos pagando a conta.